Bande guru Pada dandam bhakta bindasam Sri chaitanya pravum bande nithaananda swahoditam si nanda nananam bande radhika charno Gopi-jano-sama-yuktam-bindavanam-manohara vánsha kalpata ruvasya bevacha Pavoni, Pavishna, viu Namo Namaha. Mukankaro, tivacha, lang pangung lang hedigrim. Yat ki patamahanga vande parma nondomado. Benda, we padi, devi sotovatui Namo Namaha. Nara, Iononamos kiton oronche, Deving Swaraswati Vesam Tato Jayodira Shankirtane Kishna Kato Pudeshi Gauri Prakasa Nature Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramodaksha Jagodvarano Deyam Sada Padivabagnam Avishtha Doham Tirthas padam siva virinchanutam saranyam bhita tiham bano taval bhavadhipuotam bandhe mahapurushate charuna ravidam yat padapallva nocha chanda manichataya bisporiji toque darshi chara dika shri krishna chaitanya prabhu nita nanda shyaad dayito kada dharo siva gaura shri krishna chaitanya prabhu nita nanda shyaad dayito kada dharo siva sadhi gaura hari krishna hari krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare, Ram, Hari, Ram, Ram, Hari, Hari, Adanulum bitu bujo, Kanaka, Bodatu, Shankiritano, Kapitaro, Kamala, Hatakshu. Visham, Dija Varo Juga Dharma dormo, paro, bandeja Priya karu, karuna, bataru, hari, kishna, hari, Krishna Krishna Krishna hari, hari, Hare ram, hari, ram, ram, ram Namamigangetavapadipankajam Sura suredevandito di barupam Bhuktin chamuktin chadada Ganga kalapam gauri nirantara vivushi tobam bhagam nara yo no priya sipurapati bhajavi shanatham vagi sajusho badane lakshmi jascha vakshasi jasyasthi Swam Nishinga Bhaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Rama Hare prema churita bhakti below santaha sadaiva hosada yuva hide sundaram Young shamasundaramachinta guna sarupam, purusham tamaham bayami. Premanjana churita bhakti below santaha sadaiva hosada yuva hide sundaram -chintaguna sarupam, -chintaguna -sarupam Govindamadi purusham tamaham bhajāmi Gaudiya Goshti Gaudiya Gostipati Shri Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Jagadguru disse O Guru Pada Padma, o Vaishnava dos pés de lótus, ele tem todo o direito de lhe mostrar misericórdia e de lhe punir, ambas as coisas. O Sadguru, o Vaishnava puro, tem o direito de nos punir e de nos dar doce misericórdia, ambas as coisas. O Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Gaudiya Gostipati disse que o Sadguru, o Vaishnava puro, ele tem o direito de não mostrar seus lados transcendentais é, aos teus olhos materiais. O Guru pode lhe punir e lhe mostrar a misericórdia a ambas as coisas. Não pense que não seja assim. O Vaishnava puro se reserva o direito de não se expor aos teus sensu, seus órgãos sensu, uh, materiais. Não é através dos seus olhos. Deixa eu ver como que ele é, como que, que ele tem, onde que ele está sentado, como que é o rosto dele. Não é assim que você entende um sado. Isso é uma concepção tola. O Vaishnava pode o, trapacear você, ele pode dizer, vá, perca-se, onde você quiser, vá. O Guru Vaishnava tem o direito de fazer isso. Então, em primeiro lugar, nós temos que realizar a nossa falta de habilidade, nossa incapacidade, nossa posição inútil, nossa... Uh, incapacidade de receber, Guru Kripa, misericórdia do Guru, porque Prabhupada Bhaksidanta diz, se você não se sente perdido, sem ajuda nenhuma, como é que você pode tomar abrigo em alguém? Em primeiro lugar, eu posso tentar da melhor maneira possível. Eu fui colocado numa situação muito perigosa. Se eu estiver nessa situação, eu posso pedir, por favor, eu imploro, me salve, me salve. Então você tem que chegar nesse ponto. Essa situação precisa acontecer para que você possa se sentir sem ajuda, sem paradeiro. E aí sim você vai pedir a ajuda de Krishna, a ajuda do Vaishnava. Antes disso você tem falso ego, você acha que você vai ter certezas, de acordo com as suas qualidades pessoais, com as suas habilidades, ah, eu posso chegar lá. Nesse tipo de situação nós precisamos. Nós precisamos ser colocados numa situação na qual nós não temos mais certezas, não temos, temos que pedir ajuda suprema. Então, na nossa vida, se essa situação não se apresenta por maia, então nós não conseguimos nos render, não conseguimos entender. Nós não vamos achar que seja necessário tomar abrigo no Guru Pada Padma. Quem é o perceptor? Quem é que é o meu salvador? Quem vai me ajudar? Aquele que pode me liberar deste mundo material, do perigo da matéria. Porque o oceano material é infinito. O oceano da matéria, Maya também é infinita. O Senhor Supremo, a Alma, Maya, o Tempo e o Karma são cinco coisas infinitas. Ninguém pode despedaçar essas cinco verdades: Kal, o Tempo; Karma, Ishvara, o Senhor, o Controlador; Maya, a ilusão material e a Diva. Ninguém pode matá-los, ninguém pode destruí-los, ninguém pode cortá-los em pedaços. Todos os textos sagrados lidam com essas cinco coisas. Então, qualquer texto sagrado cuida desses cinco temas. Todos os comentários escritos por Madhu Acharya, por Ramanuj Acharya, por Nimbarka Acharya, por Vishnu Swami, em qualquer, qualquer texto, eles finalmente vão? lidar com essas cinco verdades, Sim. com esses cinco temas. Talvez haja uma diferença na maneira de representá-los. Mas, finalmente, eles vão ligar com o Vedanta, com o, mesmo uso, o Vedanta, o Upanishads, tudo isso fala desses cinco temas. Há uma apresentação diferente. Bhaskaracharya, por exemplo, o grande matemático vai representar de uma maneira um pouco diferente a Ramanujan, de alguma maneira diferente. Mas, às vezes existe uma pequena é, diferença. Você pode dizer que o Siddhanta de, de Ramanujacharya é perfeito, mas o Siddhanta de Madhavacharya também é perfeito. É uma questão de visão. Se eu olho para você desse ângulo, eu vejo algo. Se eu olho daquele lado, eu vejo outro. Quando existe um diamante, pense em um diamante que está na luz do sol. Se você olha um cristal, você vê de um lado que ele está azul. E você olha de lá, você olha da direção norte, você diz não, não, não. E a luz é verde. E alguém diz não, é vermelho. O diamante está refletindo uma luz vermelha. Mas são facetas do mesmo diamante, é a magia da refração, a refração da luz causa essa diferença. Todos estão dizendo a verdade, o que aqui ele está dizendo que é azul é verdade, que é verde é verdade, amarelo, vermelho, o Senhor é um objeto único que você pode compreendê-lo de diferentes pontos de vista e tentá-lo entender. Não é que todos entendem da mesma maneira. Essa é a única diferença. Você pode olhá-lo deste lado você diz, ah, o senhor é assim. E você fala, não, o senhor é assado, é de outra maneira. Eu sei que o senhor é assado, assim. E depois as pessoas brigam por conta disso. Por não entender que a verdade tem várias faces. O que significa isto? Você já ouviu este verso? Do As pessoas estão lutando. Estão lutando uns contra os outros. Mas quem nos dá poder para lutar? Mesmo que você esteja lutando, de onde vem a sua força? Ah, eu sou rico? Eu sou forte? Eu posso reagir? Eu estou vendo o que você está querendo fazer? Da onde vem isso? Do falso ego. Hum, mas da onde vem o poder e a força que o falso ego manipula? Senhor Supremo, quando virou diz, como você tem coragem de falar comigo dessa maneira? Todos têm medo de mim. Para lá do Maharaj, ah, responde, é, da mesma, a mesma pessoa que dá poder para você, a mesma pessoa que faz o mundo funcionar, dá poder para mim. Ele responde para Alada. não está mentindo, ele está dizendo a verdade. Hiranyakashipu fica bravo, mas ele está dizendo: aquele que te dá a força para falar, me dá a força para falar com você também, papai. Diz para Lada Maharaj: seu pai, Hiranyakashipu, Ananta Gunayo Bhomne, Bhomne vem Bhuma Purush, Ananta Gunshampanam. Ananta Gunayo Bhomne, Ananta Rupi Hari. É a Ele, ao Senhor, o Senhor Supremo, a forma do infinito, Rupa, a forma, Ananta Infinito. E por conta de Maya, as pessoas eh, querem proteger a própria a própria posição, eles querem estabelecer a, a própria supremacia, mas todos estão lutando com uns com os outros. Eu posso prestar reverências para o Senhor Supremo pela, pela magia de Maya, e pela magia de Maya todos correm como loucos, mas eles não podem entender o objetivo absoluto. O objetivo absoluto não é um brinquedo, qualquer poder humano intelecto, força, dinheiro, o que quer que você possa colocar, ah, você não pode desafiar o Senhor Supremo com nada disso. Então, dessa maneira, ninguém pode entender qual é a verdade absoluta. Todos brigam uns contra os outros. Eles não entendem que o Senhor Supremo está lá, controlando infinitos mundos. Então, Ramanujacharya, Madhvacharya. Vamos um falar Shuddha Doita, Ele está em Doita. Kevala Doita. Nós já discutimos essas diferentes visões das diferentes sampradayas. Tive... Maharaj deu aula sobre isso. Mas finalmente, Mahaprabhu vai dizer: o Siddhanta de você está todo. Tudo está bom, mas existe ainda um intervalo entre um e outro. Mas tudo pode ser harmonizado. E qual é a harmonização de todos os siddhantas? A tinta a beda, a beda tattva. Tudo o que eles estão dizendo está certo. Mas se todos eles aceitarem um fator comum, a tinta a beda, a beda tattva, e tudo fica harmonizado. Mas as pessoas não querem aceitar esse princípio aqui, Mahaprabhu. É por isso que o Gaudiya, Darshan, é, o, é a visão mais elevada de todo o universo. Ninguém pode derrotar esta visão de Atintya Beda Beda Tattva. Eu gostaria de explicar muitas coisas a este respeito, mas nós temos que respeitar também o tempo à nossa disposição. Então, muito bem, o Guru Vaishnava, ele manifesta a si mesmo diante de mim ou não. Depende do nosso, do nosso sentimento, da nossa, da nossa pureza também. Se meu humor é passivo, eles não podem se manifestar diante de nós. Mas se o meu humor é ativo, sim. Você tem que realizar a primeira coisa, que você é tão minúsculo. Não existe nada tão minúsculo quanto você. Nós temos que realizar que nós somos insignificantes. Se você não pensa que você é insignificante, que nós somos insignificantes, você não consegue avançar. Eu sou inútil, disse Chiralupa Goswami. Eu sou insignificante, mas, mesmo assim, eu vou me esforçar para ouvir a explicação e para pronunciar a explicação do oração da Sindhu Bindo, pela misericórdia de Goranga Mahaprabhu. Então, é por isso que eu vou falar sobre esse assunto. Porque a alma, de tamanho, a alma é o que está, existe mais próximo do nada. Eu é sou menor. E a humildade dos Vaishnavas vai explicar que quem alcança a humildade plena se sente menor do que um verme nas fezes. Por quê? Que nós vamos parar nessa posição de verme nas fezes? se nós cometemos a parada, e como nós cometemos a parada, nós temos que nos sentir menor do que o verbo nas fezes, porque aquele pode ser o nosso futuro, não é? Então, as pessoas não me abandonam de Shambhava, as pessoas não querem me ouvir porque eu falo sobre uma realização plena, sobre a minha realização direta desse conhecimento. Enquanto você não sente que você é o menor elemento do universo material, até lá, você não pode fazer não. você pode voltar para casa. Você pode cometer ofensa, não se preocupe. Se você não sentir isso, se você não se sentir minúsculo, essa é o tatra da alma. A alma é menor que o átomo. Quem é você? Qual é o seu tamanho? O tamanho do corpo é uma coisa, mas o tamanho da sua consciência, qual é? As pessoas querem discutir esse ponto, dizer, ah, eu tenho essa ideia, eu tenho outra. Mas você não pode dar opiniões. E um sado, o sado é aquele que fala com o coração. Se você pronuncia Trinadapi verbalmente, o sado vê. O Vaishnava vê. Você pode repetir coisas muito elevadas e dizer que você é humilde e prestar reverências, mas o sado enxerga se você é humilde ou não. Muito bem. Shilagura Ksharadas Babaji Maharaj às vezes, trapaceava um ou outro e, às vezes, ele dava misericórdia para um ou outro. Shilagoraksharadas Babaji Maharaj era conhecido como o maior Paramahamsa Acharya. Ele era o guru de Shilabhakti Siddhanta Sarasvatthakupraupari. Bharja significa o mais elevado de todos. Esse verso descreve então, a posição mais elevada de Giriraj. Giriraj é o maior servo de Krishna Balarama. Muito bem. O Vaishnava, o Paramahansa, ele pode trapacear você ou abençoar você. Você não precisa pedir, me dê misericórdia, me dê misericórdia, me dê misericórdia. Me dê misericórdia. O Vaishnava entende para quem ele vai dar misericórdia, quem precisa de misericórdia e quem é trapaceiro. Você não precisa pedir nenhuma misericórdia. Você vai ver que a misericórdia acontece automaticamente. Se você está nos Estados Unidos, no Brasil, onde quer que seja, a misericórdia pode chegar até você. De acordo com o seu sentimento, com o seu coração. Você não deve pedir, você não precisa me indigar. Ah, me dê misericórdia. Isso aí, quem pede isso é um trapaceiro. Porque se, se vai chamar der, tal pessoa não pode receber a misericórdia. Eles não têm é, o pote para é, receber esse líquido, esse néctar, a misericórdia. Se você mendigar, mendigar é uma coisa, mas conseguir receber é outra. Pedir misericórdia é uma coisa, receber misericórdia você precisa estar preparado. Então, o Vaishnava puro, Está eternamente presente em Vrindavana. É Nurada -kun, é -kun. Kunda, aos pés de Lot Chiradharani. Esse é Bhaktisiddhanta Sarasvatthitaka Prabhupada. Ah, esse, é, desculpem, é o endereço de Babaji Maharaj. Os pés de Lot no Nurada Kunda. Uma vez alguém insultou Prabhupada Bhaktisiddhanta, Bhimala Prachada Prabhupada. O nome de, que seu pai lhe deu era Bhimala Prachada. Então, alguns sarradhias querem insultar Prabhupada e perguntaram qual é o endereço do seu guru. Prabhupada disse: Meu guru Pada, Pada né? o permanente endereço são os pés de lotos de no Niradhakunda. Mas, presentemente, ele, você pode encontrar ele ali. Você acha que é seu privilégio? Seu tolo, você acha que é seu privilégio achar que uh, Bhakti, que Gaurakshara das Babaji Maharaj, para Mahamsa, seja iletrado. Mas você não vai, você, se você for inteligente e transcendental, você vai entender que todos os problemas desse universo infinito eles podem resolver. Sem defeitos podem ser resolvidos o meu Guru Pada Padma. Tanta educação ele tem. Educação transcendental. O que, que você quer falar sobre educação? Que educação você tem? Você quer desafiar Gurus Vaishnavas? Você não conhece a posição do Guru dos Vaishnavas? Você quer testá-los? Desafiá-los? Babaji Maharaj queria trapacear as pessoas. Como um espelho. Você vai diante de Gorakshra Das Babaji Maharaj com uh, alguma trapaça no seu coração. Mas ele poderia a prender você. Ele não enxergava com os olhos materiais, ele era quase cego. Mas ele não precisava. Você chegava perto dele e ele lia seu coração mesmo sem enxergar. Você não pode trapacear, agora que Babaji Maharaj. Os trapaceiros, ele dizia, para que, que você veio, hein? Ele falava com eles, com gírias. Mas se o sábio fala com gírias, as gírias do sábio são um mantra. Ele gostava de ser um gopi Você traz para mim, eu posso fazer uma operação e fazer ele um gopi Um Vaishnava shanta Goswami Maharaj costumava a, a caçoar dos uh, sarrajias que diziam que já eram gopis Ele fala ah, ele já é uma gopi e quer virar uma gopi, traz ele aqui que eu corto ele, ele faço uma operação e ele vira uma gopi Para entender, Shaitanya Mahaprabhu entender você quer testar Jisambalez. goranga Mahaprabhu, você é um tolo. Jagadish Prabhu, que tomou Harinama de bhakti <laughs> na <from Bhaktivinoda> <laughs> Uh, ele foi prestar reverências a Gura das Babaji Maharaj. E Gura das Babaji Maharaj disse, quem é você? Uh, eu sou Jagadish, quem me mandou? Bimala Bimalaprachat Sarasvati. Ah, então sente-se. Você pode cantar algum kirtana? Sim, eu posso. Se você permitir, eu posso cantar. Então ele cantou para Gura das Babaji Maharaj um kirtana. E ele disse, ó oh, Babaji, eu trouxe um melão para você. Me dê, me dê. Ele aceitou o melão. E quando as outras pessoas vinham, ele falava, pode sair, pode ir embora. Outras, outras pessoas vinham. Pura choradas, Babaji Maharaj não, não aceitava nada. Mas ele aceitou com carinho esse melão, porque ele entendeu o coração desse devoto. Não pense que seja um brinquedo tudo isto. O Maharaj está corrigindo um rapaz que está aqui e que está duvidando do e da Gaudiya Mata, infelizmente. Bravamente, com toda a coragem, sem fazer é, nenhum tipo de diplomacia, o Maharaj está corrigindo ele, chamando ele de tolo. Ah. Há pessoas que estão é, ocupadas com coisas sujas e Gurakshra Das Babaji Maharaj entendia tudo. E ele dizia, saia daqui. Ah, não, às vezes ele não dizia, saia daqui. Mas ele não os aceitava. Às vezes iam pessoas que querer se render a Gorakshra Das Babaji de Maharaj. Muitos tolos iam atrás dele. E ele ficava ali imóvel. Ele entendia. eles estão ocupados com dinheiro, com mulher, com, com posição, isso tudo é sujo. Eles são as moscas acima das fezes. Ah, como que eles podem coletar mel? Como que você vai esperar que todas as pessoas do mundo coletem esse néctar? Ah, passe, olhe na sua própria máquina. Eles não, Eles não podem receber néctar senta diante de mim, cante não os santos regeçam. nomes. Cante os santos nomes. Agora que Babaji Maharaj Mah, Mah, dizia, com essa misericórdia transcendental, ele dizia, ninguém de vocês está pronto para receber misericórdia, não gastem seu tempo, sente-se e cante os santos nomes, isso ele dizia ele sabia que eram todos trapaceiros. Se eles quisessem misericórdia, o Senhor está de pé, pronto para distribuir misericórdia. Se você precisa de misericórdia, eu desafio você. Eu posso jurar na frente do Bhagavatam: você pode receber misericórdia agora. Se você quiser precisar de misericórdia, com todo o coração, o Senhor Supremo vai derramá-la em cima de você. Mas Ele está procurando aquele que age de maneira perfeita. O Senhor está procurando aquele que merece receber essa misericórdia. Não é uma questão de pedir e dizer que estamos prontos. É uma questão de agir e nos conectarmos aos pés de lotos dos santos. Por exemplo, ouvir o Harikata com todo o coração. Parênteses. Então, Babaji Maharaj era sem paralelos. Babaji Maharaj significa Paramahamsa. Não é todo mundo que é um verdadeiro Babaji. Alguém pode se vestir de branco, como um Babaji. Mas isso não significa que eles estejam nessa posição de Paramahamsa. Uma vez, um tolo que ficava em Haridwar, ele quis me, me, me colocar numa, numa arapuca, numa armadilha, ele me encontrou, ele, me, ele pediu para me encontrar no teto de um templo, ele queria me dizer que ele queria misericórdia, mas eu realizei que ele não precisava de misericórdia nenhuma, ele era um materialista. Ele pagava duas, três, quatro rupias para alguma sociedade e conseguiu saniássia. Ele pediu para mim para eu dar saniássia para ele. Eu falei, não é sua condição receber saniássia. E eu não, eu não tenho detalhes disso, mas ele pagou. Ah, não, quatro lakas. Ele pagou 400 mil lakas e recebeu saniássia. E essa é a maneira como nós estamos destruindo o mundo material. As pessoas estão destruindo. O mundo material, o que, que a gente pode fazer? Deixa eles agirem assim. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu posso latir como um cachorro, o que eu posso fazer mais do que isso? Eu não tenho dinheiro, não tenho força humana, eu não tenho funcionários. Deixa eu latir. Quem sabe alguém escute? Dessa maneira, agindo dessa maneira, trapaceando dessa maneira, o mundo inteiro será destruído. Ah. Então, uma vez, uh, eu não sei se foi o Garakshara das Babas de Maharaj, disse para a não ensine nada para ele, ele não sabe, ele não está pronto para receber conhecimento transcendental. E agora Maharaj está falando de alguém que era miserável, mas que ele automaticamente aprendia tudo o que eu falava. Ele se tornou como um homem uh, extremamente culto. Mas ele saiu para ganhar dinheiro. Então, essa mesma pessoa que fingia querer aprender do Sado, uma vez brigou com o Sado. Ele disse, e acabou brigando com o saco, disse, eu vou cortar sua garganta. Acho que foi com o Maharaj, com o Shambhava. E essa pessoa, por, por afeto, Maharaj, eh, o apontou para tomar sannyasi com o Shilashantagosu Maharaj. E essa pessoa ameaçou o Maharaj de morte, quando o Maharaj tentou corrigi-lo. E Maharaj disse, então venha, venha, traga a sua faca e corte meu pescoço, quero ver se você consegue de Shambhaba, porque os sados são protegidos por Nityananda, não Então, Gorikshara das Babas Maharaj gritava, não dê nenhum ensinamento para aquele homem, porque ele quer ensinar e quer que as pessoas dêem algum praname para ele, que dêem doação para ele, não ensine nada para ele. Sendo pobre ou rico, Goro das Babaji Maharaja apontou para um homem miserável. Mesmo assim, ele está com o coração so, contaminado, ele quer aprender para receber dinheiro. Pouquíssimas pessoas, limitadas pessoas podem aceitar o que está sendo dito. A porcentagem é muito baixa, mas eu não me incomodo. Os que tiverem sorte podem receber o que eu estou dizendo. Eu estou, na verdade, dando benefício para mim, dando Harikata. Satisfaz o Guru Vaisnavas, e os Vaishnavas e eu dou Harikata para o meu benefício espiritual. Talvez ninguém esteja lá para ouvir esse tipo de verdade absoluta. Mas mesmo assim eu vou continuar falando de Shambhava. Então o Guru e o Vaishnava são como um espelho. Se o seu, ro seu rosto é feio, se o seu coração é feio, você vai... Você vai ver a mesma coisa diante do Vaishnava. Desta maneira, hoje eu tiro o Babatiti de Gurakshara das Babaji Maharaj. Mas nós temos pouco Babaji tempo. Babaji Mahārāja, feeling himself so, so, Babaji Mahārāja used, used to think himself as the poorest creature in the world. Então, Asma, Bajimara, se sentia como se ele fosse a, a pior de todas as criaturas. Ele dizia, quando eu morrer, vocês podem pegar, amarrar minhas pernas com uma corda e me arrastar. Como alguém que puxa um cachorro morto e você me me puxe pelo Dama Sagrado e me jogue fora. Eu sou a última das criaturas. Ele dizia que a humildade de todas que Ele precisava ser retificado como se ele fosse um animal feroz. Então, por que que eles falam dessa maneira? Ah, não, perdoem. Por que que ele falava dessa maneira? Por, ele, ele, por que ele era tão humilde dizia que ele poderia ser arrastado como um cachorro quando morre? Ah, para retificar o nosso caráter. Os Paramahamsas falam dessa maneira para nos mostrar quanto, o que é o valor da humildade. Se eles são humildes, como nós deveremos olhar para nós mesmos? Então, os falsos discípulos de Guragchur Das Babaji Maharaj, quando ele abandonou o corpo, falaram Ah, ele falou que a gente precisava arrastar ele pela cidade, vamos amarrar e ele e arrastar. Então, todos os sarragias, quando ele abandonou o corpo, chegaram lá e queriam controlar o corpo dele, porque daí eles iam fazer um samadhi, né, e iam ganhar doação. Então, Bhaktisiddhanta chegou. E Bhaktisiddhanta disse, me entreguem o corpo de Gurudeva, porque eu vou... Fazer é, o Samadhi dele. E eles disseram: Nós somos os discípulos, quem é você? Nós não conhecemos você. Então eram, eram falsos discípulos que ficavam em volta dele para receber pratista. E Bhaktisiddhanta, como fogo de pé ali, disse: Eu sou o único discípulo dele. Se você disser que você é o, é o, é o discípulo de das Babaji Maharaj, que você obedecia. Que você vai seguir todas as instruções dele, que você não, não se associou com mulher nenhuma no último ano. Toque o corpo dele e diga isso se você for discípulo dele. Aí todos esses falsos discípulos ficaram em silêncio. Ok. No último mês, quem estava em celibato perfeito no último mês, toque o corpo dele. ninguém tocou. A última noite. Quem não, quem, não, quem não esteve envolvido com luxúria Nessa noite passada Toquem o corpo dele e digam que vocês são puros E todos foram embora E por conta dessa situação sensível A polícia de Navadripa Chegou O que aconteceu Ele olha para a Prabhupada Bhaksidanta Para a figura poderosa de Prabhupada Ele diz, eu sou o único discípulo desse Mahapurusha eu vou fazer as funções finais do, corpo, do Divino Corpo desse Mahapurusha. Então, por favor, determine, uh, eu sou o único discípulo, eu posso tocar o corpo morto dele e dizer que eu sou o único que segue as instruções dele, Divino Corpo dele. Você pode achar que o Prabhupada falava isso porque ele tinha falso ego, que é por isso que ele falava que era o único discípulo. Se alguém disser, eu sou o único discípulo daquele Paramahamsa, alguém poderia dizer, ele é um mentiroso. Talvez ele diga a verdade, talvez ele seja perfeito. Seu caráter, tudo provava que ele era o único discípulo daquele Paramahamsa Gurudeva. Mas as pessoas não querem admitir. Eles podem dizer, ah, você tem falso ego, você é um tolo também, você está mentindo, vai embora. Mas talvez você esteja dizendo a verdade. Mas quando o Prabhupada Bhaktivedanta pronuncia isso, o caso é diferente. Prabhupada poderia se vestir como ocidental para dar harikata, como o homem mais inteligente pessoa que se manifestou no mundo material nessa terra. O Prabhupada era o homem mais inteligente, o personagem mais inteligente que jamais se manifestou aqui. Ninguém pode dizer eu sou tão inteligente quanto Prabhupada Bhaktivedanta, Ele não tinha medo de nada. As pessoas podiam dar milhões de rupias de doação. Mas Prabhupada não, não dava, é, dava posição para aquela pessoa. Porque as pessoas às vezes faziam doação para aparecer na frente do santo e falar alguma coisa, para ser adorada pelos demais, pelos irmãos espirituais. Né? Então Prabhupada, mesmo que a pessoa doasse o que quisesse, ele não dava vantagem para ninguém. Ele tinha um caráter reto. E usava todas as doações para o serviço de Krishna, nada para si mesmo. Então todos que chegam diante de você, eles serão beneficiados de acordo com o que está no coração deles. Se o coração está feio, com algum humor sujo, você vai diante do Guru Vaishnava, você vai ver o que está no seu coração. Guru Vaishnava se reserva os direitos de não se expor transcendentalmente aos seus órgãos materiais. Bhagavatam Bhagavan Sikrason Udo Bhagavatam Jai Maharaj O muni é like o ocean. muni, o é como o O coração do sábio é como um oceano sem tamanho, sem medida Como é que você vai tentar medir? Ah, deixa eu ver quanto tem no coração Como é que você vai fazer isso? Me diga isso não é possível, não é uma atitude apropriada. Entende? Tchai, Maharaj. ontem eu estava discutindo. Ontem Disse Maharaj. Eu aceitar o pequeno After that I already discussed this point of one Virgin, Virgin. I mean unmarried girl who is not touched by any man. I was discussing that Kumari, that girl, was feeling shy because there's there's some bangle there, is going to make rice. So obviously she was feeling shy because some então, Maharaj está se lembrando do que ele explicou na aula de ontem sobre essa menina virgem que tira dos braços os seus, ah, as suas pulseiras para não fazer barulho ao limpar o arroz. E esse Paramahamsa havia aprendido dela. Viver sem atrito numa vida que possa ser pelo menos aparentemente solitária. Isso poderia parecer, por exemplo, essa solidão do santo não é uma solidão material, pois ele está envolvido por todo o Guru Varga. Se uma alma condicionada vai para um lugar sozinha, ela pode se perder, ela pode cair. Mas o santo. Ele está sempre em associação com outros santos, com o Guru Varga. Nós podemos discutir dois pontos de Shambhava. O que significa Gostibajana? Bhajana? Você não sabe o que, que é o Gosti Bhajana? Quando todos os devotos ficam no templo e se harmonizam e fazem seva. Isso chama-se Gosti Bhajana. Gosti significa a união dos discípulos da Sangha para fazer bhajana. Então, ao fazer isso, pode haver algum perigo. Mas no bhajana solitário também pode ter perigo. Nós vamos discutir e explicar. Mas o bhajana solitário não é, não é bom para a alma condicionada. Se você ficar sozinho, você vai cair. Você vai se associar com a matéria mentalmente, a sua mente vai lhe perturbar. Então, Você não olha, pode ficar em solidão absoluta fazendo bájana no nível de consciência que vocês estão. Priya Prataito. Brahma giving advice to Priya Prataito. Quando you are going to solitary flares, solitary flares is very dangerous for you. And if you are at all successful to get control over se você consegue controlar os seus órgãos dos sentidos, qual é o problema de ficar no meio da sociedade? Então, por que não tomar a cadeira de seu pai perguntam para esse sado? Você tem que ficar, ficar sempre diante do devoto puro. Não tente se esconder para morrer para comer suicídio espiritual, eu quero ver você diante de mim, quero ver o que você está fazendo noite e dia, você quer sair voando daqui, eu não permito, se você for para o inferno, você vai ver, eu vou estar de pé, o que você está fazendo? Prabhupada Prabhupada Siddhanta vai dizer, se você for para o inferno, eu vou estar de pé diante de você, perguntando o que você está fazendo, esse é o sado, cuidado. Brahmadji diz a mesma coisa para Priyavrata, ele vai dizer por que, que você que tem tanto conhecimento não se senta na cadeira do seu pai e não dá a harikata, a gente pensa, eu vou viver a minha vida de acordo com o meu próprio desejo, quem vai saber que horas que eu acordo, talvez às sete, você prometeu que você ia acordar às quatro? Mas agora você levanta sete e acha que está tudo bem. Esse é o status da sua diksha, da sua iniciação, do seu contato com os santos. O, o, o, o guru e o aluno... O guru precisa testar o aluno. Eu dei para ele seis semanas de harikata. Até agora não, não, não publicou. Passaram-se quatro, seis meses. Uma discussão de um único verso sobre quem é o candidato para receber conhecimento transcendental Guru. e quem não é? Eu dei para ele, mas não ele ainda não publicou. Não publicou. As pessoas estão ocupadas com seu, o com seu próprio negócio, então elas não me ajudam a fazer meu Seva de Shambhava. Quando eles vão fazer, eu não sei. Eles não acham que é Guru Seva. Eles acham que... Não é serviço aos então, Vaishnavas. por isso que eles atrasam assim. Ficar longe, ficar sozinho, é perigoso. Ficar perto dos devotos, sim, é bom. Hum, mas nessa associação tem que ter pelo menos alguns devotos que controlam os sentidos. Um controle mínimo precisa estar lá, pelo menos. Eu não estou esperando que eu vou chamar todos os siddhas-mahatmas morar todos juntos. Se eles são siddha-mahatmas, por que eles precisariam vir aqui? É a alma condicionada que vem até mim, não é? Eu não estou dizendo que eu vou reunir todos os siddha-mahatmas, todos os que alcançaram a perfeição. Eu sei que as almas condicionadas é que vêm até mim. Mas, pelo menos, eles têm que começar a controlar a mente, minimamente. Controle dos sentidos, desejo de controlar os sentidos, pelo menos. agora está querendo dizer, não é que ele já sabe que as pessoas que vão escutá-lo não são pessoas autorrealizadas. Ele sabe que virão almas condicionadas para escutar o que ele tem para dizer. É? Mas a condição mínima é que as pessoas, pelo menos, sejam sinceras em controlar os próprios sentidos. Então isso não é um templo, diziam, diziam os Vaishnavas, isso aqui é, é um zoológico. Sim, alguma fraqueza pode estar lá. Se não tivesse fraqueza, por que eles iriam ver o Vaishnava? Sim, mas eles têm que estar rendidos. Se eles não estiverem rendidos, eles têm que estar prontos para aceitar a instrução do Vaishnava dos Pés de Lótus. Pelo menos isso. Se eles não tão, aceitam instrução nenhuma, ah, Gurudev fa, fala uma coisa, eu faço o que eu quiser. Então, qual é a utilidade dessa iniciação? Você só vai aumentar a quantidade de lixo no mundo se você não seguir as instruções do Vaishnava. Então, Nanda Prabhu que limpar esse lixo. Porque esse é um namahata. Eu não permito que caia lixo no chão do Dhamma Sagrado. Lixo de comportamento, às vezes as pessoas querem vir até mim, eu digo, não, não venha, ouça pela internet, eu digo, de Xambaba. Eu já falo diretamente, não venha até aqui, vai ouvir pela internet. Você acha que você é um grande pregador e você quer vir até mim, para quê? Você está pregando pelo mundo inteiro, eu gostaria de ouvir de você. Eu sei o que você quer. Você quer fama pelo mundo? Fique me lá. Me ame de longe então. Eu não preciso de nada de vocês, se vocês não seguem as instruções. Nós queremos aumentar a quantidade de lixo no mundo, de lixo filosófico no mundo. Se eu não seguir nada, eu tenho, tenho direito de falar na frente de você. Se eu pessoalmente não vou seguir todas as instruções que eu estou dando para você, eu não tenho o direito de falar o que eu estou falando. Eu tenho que parar de falar. Você esquece disso? As instruções não são para o público. Não, as instruções são para mim. Eu seria um tolo se eu vivesse assim. As instruções são para mim, não são para você. Se você está interessado, você pode aceitar e avançar. Se não está interessado, não, não faça. Eu não posso pressionar uma alma condicionada. Se eu pressionar as almas condicionadas eu acumulo karma, eles aceitam o que quiserem. O que eu posso fazer? Dessa maneira, vocês têm que entender. Se existe uma alma condicionada com doenças crônicas de caráter, como... É, tuberculose, é, corona, corona e é, brigam um com, brigam, com os, outros. os outros. Eles trocam doenças corona, um com os outros, passam ofensas um para o outro, passam pecados anarcas um para o outro, ah, e brigam. Essa é a sua sociedade. Essa é a sociedade onde você vive. Hein? Você que pode provar para mim que eu estou mentindo, que vocês não vivam assim? Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia se alguém ignorasse, ignorasse Bhaktisiddhanta Sarasvatak Prabhupada e Thakura. Tais pessoas não podem estar na Gaudiamata. É melhor que eles saiam, que eles se casem e vivam a sua vida, que deixem o hábito de saneança e vivam uma vida pacífica, longe. Por que, que eles vêm aqui para não obedecer? Então, Bhaktivinoda Thakur diz, se você vai estabelecer uma sociedade espiritual com, uma alma, com almas condicionadas, cheias de doenças, cheias de anartas, sem nenhuma guia transcendental, eles vão estar distribuindo anartas em vez de conhecimento transcendental. Você tem uma, uma doença, ela tem outra preocupada falava: Nós temos que tratar cada um de uma maneira específica. Não é que você está com cólera, o outro está com corona e toma o mesmo remédio. dizia, cada um precisa ser curado de uma maneira. Nós temos que ter a atenção de cada jiva, de cada alma condicionada, para edificá-las apropriadamente. Não é que nem a vaca que você dá a mesma grama e que todas as vacas comem. Não é assim, não. O Hospital da Gaudia cuida de cada alma condicionada e libera elas dos seus anatas específicos, das suas doenças crônicas, de comportamento específicas. Cada um recebe um remédio aqui. Cada um deles recebe uma atenção especial para retificar cada uma dessas doenças. Agora medite em quem é Prabhupada e aonde eu estou sentado. Cada um deve receber uma, uma atenção individual para retificar suas doenças. Se você abre uma, uma sociedade e vai correr essa sociedade com só almas condicionadas, nenhum, nenhum mukta purusha, Nenhum sado, nenhuma, nenhuma alma liberada, e as pessoas vão só coletar dinheiro e falar, ah, desfrutem vocês. E se eu volto para casa, que facilidades eu posso alcançar? Eles pensam, então eu não vou voltar para casa, eu não vou abandonar isso aqui, porque aqui pensam os falsos Vastinavas, aqui eu sou adorado, eu controlo templos como peço para preparar a prachada que eu quiser, eles pensam que são, são saniastas importantes. Mas para o Padre dizia, o que, que, que ele dizia? Leia! Você não tem que se sentir tímido. Eles não têm vergonha nenhuma quem é capaz de sacrificar a própria vida em nome desses princípios pelo mundo inteiro quem sacrificará a própria vida pela causa de Chaitanya Mahaprabhu é ele que pode dar benefício a todos nós aquele que é capaz de sacrificar a própria vida pela causa do Sankirtana Yaga quem está pronto Todo mundo quer se proteger aqui e ali. Eles são personalidades, personificações do Senhor Supremo, esses que são capazes de seguir perfeitamente as instruções do Mestre e proteger com toda a força a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. Eu, minha missão é falar isso. Mas a sua missão é essa. Ace... Você pode aceitar ou não aceitar se você quiser. A conclusão final Siddhanta Vichara: se você vai ficar numa sociedade cheia de almas condicionadas, e você vai morrer cada vez mais na matéria, é melhor você ficar então sozinho. Se, então, o Maharaj está explicando então, a diferença entre você ficar sozinho e ficar em um grupo. Se você ficar sozinho e você é uma alma que alcançou a perfeição, ok. Se você é uma alma que alcançou a perfeição e vai ficar associado com outras almas que alcançaram a perfeição, melhor ainda. Se você é uma alma condicionada, que vai ficar na companhia de grandes de devotos, de pessoas que estão avançando espiritualmente, isso é bom. Se você vai ficar sozinho como alma condicionada, isso não é bom para você. Mas aí tem outros dois casos. Tem o caso de você ficar sozinho como alma condicionada, sem buscar é, avanço espiritual. Isso é menos ruim do que você ficar numa instituição cheia de pessoas condicionadas que fingem que são avançados. Isso é pior ainda, por quê? Porque quando você está sozinho com seus defeitos, você morre da sua própria doença. Mas quando você vai para um templo cheio de pessoas de almas condicionadas que estão trocando anartas, e eles estão afundando na ignorância, piorando a própria situação. Vamos imaginar, agora Maharaj está dizendo, olha, aí, aí vem essas pessoas que estão nessas nessa sociedades e me escrevem, você pode me ajudar? Agora que está tudo estragado aqui, Maharaj fala, você acionou a bomba atômica, a bomba atômica explodiu e você quer vir me, me, me pedir ajuda? Hum? Porque existem sanyasas que reconhecem Shambhava e vêm pedir ajuda para ele. Mas ele diz: Mas você é uma alma condicionada, sentada no trono de um achara, você não quer descer daí. Você quer ensinar o que você não sabe. Você quer que eu vá aí né, e tentar ajudar todas as almas condicionadas que estão indo para o buraco? Como é possível? Você aciona a bomba atômica e me chama para resolver o, o estrago? Essas sociedades são. são o clube do sábado à noite. Eu já escrevi isso. Você não tem um templo, você tem um clube de, do sábado à noite, onde as pessoas ricas vão para desfrutar e comer prachada vegetariana. Ah, como se fosse uma discoteca onde as pessoas vão beber vinho e desfrutar. Se você ficar num lugar assim, numa instituição assim, o que, que você vai receber? Eu já expliquei isso várias vezes. Se o pujari não tem caráter, se ele é imperfeito, se o cozinheiro está cometendo ofensas, se está cozinhando de maneira contaminada, se aquele que está dando harikata não tem caráter, se aquele que está distribuindo as coisas não tem caráter, o que, que você acha? Você acha que você vai avançar espiritualmente nesse templo? Tente ouvir, isso é uma evolução para você, qualquer ofensa que o pujari fizer, que qualquer ofensa que o cozinheiro da deidade fizer, o que quer que está feito no templo, vocês dividem o karma. Não é que o pujari faz ofensas e só o pujari paga, chama-se ghost Você vai ter que tomar um, uma, uma porção das atividades pecaminosas de todo mundo que está no templo. Esse é o benefício do Gostibhajana, ou seja, se você está com um devoto puro, você condivide a pureza dele. Mas se você está num tempo onde só estão pessoas falsas, fazendo coisas contaminadas, que ninguém consegue ver o que está contaminado ou não está, você divide o karma que está sendo distribuído ali. Você comunga desse karma, porque você vai ali e presta reverências ali. E as pessoas cometem a parada e você vai dividir tudo isso. Deixa eles lá. Deixe as pessoas cometer a ofensa que ela quiser, mas fique longe disso. Ah, que benefício abrir um templo para as pessoas desfrutarem. Ah, falsas almas condicionadas tomando saneássia. Ah, que maravilha. Então, por isso que essas pessoas não ficam sozinhas, elas se reúnem para receber benefícios juntos. Mas eu não vou lá. Eu prefiro comer dois chapates sozinho do que ir lá num templo onde está tudo errado acontecendo. Eu quero falar Harikata e ouvir o Harikata de vocês, mas se vocês fazem uma situação como essa, como é que eu posso frequentar vocês, como é que eu posso ir nesses templos? Você toma, toma uma parte de todas as aparadas feitas na instituição onde você vai, no templo, no ashram onde você vai. Essa é a regra. É Krishna que coloca isso. Mas existe um ponto positivo. Se lá existe um devoto puro, como Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj, então você pode condividir a bênção desse devoto. Você vai ouvir o Harikata dele. Você vai, vai amá-lo. Se você fizer ele, ele vai retificar você. Dessa maneira, se não tem um, um médico no hospital, um grande médico no hospital, o que, que adianta? imagina que você abra um hospital gigantesco, cheio de doente, e os doentes estão cuidando dos doentes. O que, que adianta? O Bacchino do Thakur disse, se você abrir um templo só com almas condicionadas, então a situação criada lá Vai chamar o público. O porco deveria cuspir nisso. Bhaktivinoda Thakura escreve isso. Se você abrir um templo organizado por almas condicionadas, por criminosos sentados como se fossem sábios, essa sociedade não pode mostrar nenhuma forma ideal. A sociedade deveria cuspir nisso. Eles não podem ter sadhusanga lá. Ao contrário, eles deveriam fazer e cuspir nessas pessoas sem caráter. Por que vocês estão abrindo templos nessa condição? Mostra um templo para mim. Eu quero saber, eu quero um templo, não precisa me dizer vários. Eu quero um templo que está seguindo todas as regras, o que Bactriona da Thakuri Prabhupada disseram. Mostra um para mim. Muito difícil. Não? Existem alguns devotos sinceros, dois, três ou quatro, que mantêm pureza. Eu os conheço. Eu não vou falar deles agora, mas eles estão em situações, às vezes dentro desses templos, eles me seguem de Shambhava. Aqueles que estão em linha com o Prabhupada Bhaksedanta, aqueles que estão em linha com o Gurvarda Perfeito, eles estão forçados a gostar do que eu estou falando. Eles me amam automaticamente, porque eles sabem que eu não tenho interesse pessoal. Por que eles ficariam inimigos comigo? Por que você poderia? Eu não tenho interesse nenhum eu posso explicar isso. Aqueles que seguem o Guru, o guru Varga perfeito, né, eles automaticamente gostam de mim, de Shambhava, desse Harikata que eu dou. Um grande pregador. Um grande pregador. Eu estou no Hatha Asana. Ele pode ouvir esse Harikata. Ele é um discípulo de um grande Acharya. Eu estava no templo de Jagannath e ele me achou lá porque eu estava ali meditando e cantando os santos nomes. Quando eu saí de lá, ele pulou na minha frente. Maharaj, Maharaj, peguei você. Quem é você? Eu ouço o seu Harikata há muitos anos. E ele se lamenta. Ah. Ele diz, ele ouve o meu Harikata pela internet. Ele diz, olha, Maharaj, eu pensei que tudo tinha acabado, que o Guru Varga tinha desaparecido. Mas depois de ouvir o Sr. Harikata, eu sei que o Guru Vaga ainda está vivo. Não precisamos perder nossa fé. Ele falou isso dentro do Templo de Jagannatha. Na frente do Templo de Jagannatha. Ele falou para mim em Hindi, de Shambhava. Eu sou uma alma caída. Eu sou tento me manter de alguma maneira. Mas ouvindo o Sr. Harikata, eu sei que o Guru Vaga ainda está vivo. Então existem sim devotos aqui e ali, não são todos trapaceiros, alguns poucos querem vir a verdade absoluta, vou parar aqui, eu me sinto muito de parar aqui, eu gostaria de continuar falando, mas nós temos que respeitar o tempo. Prema bhakti churitabhakti vilochany no santha sorivayish vilokayanti Yamsama Sundara Machinta Guna Sarapam Govindavadi Purisham Tamahambajam Bancha Kalpati. <coughs> Running society is something. Running society is something. And to run I told um, to run manter uma sociedade é uma coisa, manter a Gaudiamata é outra.